E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, já voltamos e voltamos em alto estilo, isso mesmo Com um convidado muito top, o Caetano da NTZ Ele trouxe alguns layouts, nós testamos ao vivo E quem desse PT ganharia 500 gemas Quer saber tudo isso? Quer saber os layouts? Todos estão aqui na descrição Então se liga só, bora pro vídeo porque tá demais, mano Vamos lá, vamos lá Olha, enquanto isso, eu vou mostrar a camiseta aí que o Mito Caetano me deu aí, ó. Deixa eu até dar uma olhada aqui como tá na live pra poder mostrar. Aqui, ó. Tava lá na, na Alemanha com ele e ele resolveu fazer um presentão aí para mim, ó. MPZ. é louco. Olha, é bonitão esse uniforme, esse astronauta da MTZ, é louco, hein. Muito bom, né? Eu vou que aqui... falar que eu que tinha pedido essa camisa aí, hein, mano. E fiquei com ciúmes, hein? <risos> só vou dar um desconto porque o cara falou que era fã e tava mandando pro cara. Aí eu <risos> dei um desconto, mano. Ó, Caetanão aqui atrás, escrito Aí, ó. Muito louco. Da hora, assim. da hora demais. Tem até um negocinho do outro do rose, pá. Sim. É louco. Tem, tem, história, tem. tem história, Tem história, tem história. Isso aqui é da hora. Da hora, Pô, da hora cara, demais. Cara fazer Muito um bom. É, é, ó, o cara... É, é o Rodrigo. Realmente foi decente. Mano. Foi decente. <risos> foi decente é bom. Ó, oh, o Gia falou, entrada oposta com P, Bobate e não rola. É, tem que tomar cuidado. As P.E.K.K.A. vão tancar ali. É... É, vão tudo sair agora. Ixi, não. Ah, entrou, entrou, entrou. Ah, entrou? Voltou? A rainha tá fora. A rainha foi. Será que ela volta? Ela vai levar a águia. Vai levar a queen. Que? Vamos ver. Ele já podia começar a spamar <risos> já. <risos> pra dar a <uma risos> tancada ali. Aproveitar e. Pode ser tudo isso aqui, hein? Não vai ser. Sei não, hein? A rainha dele morre? Morreu. morreu. O morreu. Nossa, o ah, é ele usou ali. Eu também acho que não vai faltar gelo. Ah. Nossa, é. olha é como destruiu. Ah, Ô Bruno, eu vou ter que voltar o Leon lá, pô. Tá? <risos> não, <risos> Não, eu quero ver o bicho pegar, irmão. <risos> É, mano, quero ver o bicho pegar, assim que, assim que eu gosto. É, é, boa. Isso aí, deu Muito filho, bom, parabéns aí, mano. Cara. Tamo junto, valeu pela tentativa, irmão. Deixa eu pôr lá, deixa eu pôr lá. Vamos lá. E rola muita zoeira quando vocês estão fazendo ataque em cal, Caetano? Ah, depende da guerra. Ah tá, quando é guerra séria, vocês assim, fica mais Sério, de boa. Séria, eu, eu até converso com a galera, pelo que eu. Tô... É, porque senão eu vira eu zona. Né? Vira zona, porque a zona, né? Acaba dando briga, barrando, às vezes de repente ó, sabe, que... é Uma guerra ramba, a gente viu bastante. Da, da hora. hora. Vou falar que a zoeira rolou solta no pós-campeonato. <risos> Nos <risos> desafios que rolou naquela mesa, irmão. Nossa senhora. Só quem tá tava lá sabe, <risos> né? Foi muito bom, mano. <risos> Caetano... Eu vi histórias muito boas. Caetano era melhor, <risos> mano. Ó, oh, pra quem morre quem de espanhol, só os Borratti aí. Só os Borratti. <risos> só os meu Deus. Meu Deus. Foi, engraçado. Só foi engraçado. Foi engraçado, muito bom. A gente tava chamando... O negócio tá chamando tanto atenção que a galera da Supercell veio pra ver o que tava pegando. Muito Acabou lindo. jogando também, né? Acabou jogando também, brincando Acabaram também. Acabaram jogando também. Foi da hora, foi da hora. Putz, é feito esse tema, né? Igual o Arden. O Arden resolveu virar uma limpeza, entendeu? Falou, é, ó, você viu? Limpado, oh, oh, tá nossa, limpando mano. embaixo. foca é na limpeza, não né? Foca na limpeza, virou. Isso porque tinha melhorado a e inteligência é? dele. Putz, é deu campeonato. ruim, deu ruim. Deu ruim, cena. Deu ruim. ruim. 69, uma ó. estrela. Vai dar, vai dar zoada isso aí, hein? Ah, eu, que eu gosto, gosto, gosto de like. de like. Esse, esse Pô, aí é demais. Mito, ele já, já ganhou uma vez. Uma, um ele já ganhou uma gema, não lembro se foi do. Do Marinal ou do. Acho ou que foi do, do Marinal. Pra... É, eu não lembro. Não, não, não, não. Eu acho... É, então eu acho que foi do Marinal, se não me engano. O meu é muito, então. Tá Vamos ver como vai ser isso aí. Vamos ver. Vamos lá, God. bode, É um Lalonzinho, né? É tempo, tempo, aqui, Eu acho que ele vai soltar o pulo ali no Arquiteto, né? É, ele vai soltar é. o pulo na Arquiteto, no Arquiteto mais Ô, Caetano, já aconteceu com você, de jogar com vocês Da NTZ de vocês estar jogando uma guerra, alguma coisa assim Vocês falam, caraca, esse cara joga demais, mano, esse cara é bom mesmo Tipo, você achar um, um talento em algum lugar que você fala, caraca, não imaginava que ia achar um cara bom desse aqui, tá ligado? Tipo, ver um ah, cara que, que você fala, vale a pena ficar de olho nele, tá ligado? Fala? Não, não, fala tipo, tipo no dia a dia, aqui no Brasil mesmo. Tipo, você fala, porra, esse cara é bom mesmo, cara. Ah, tipo, um cara então. que você fala, ah, vamos ficar de olho, porque quem sabe no futuro ele não pode entrar no time. já largou. Não, sim, sim. Vixe, mano. Tem um cara que já, largou, que já, já menor de idade. 24%. Já e, rolou então, 25%? Deu ruim hein, Godlike? Que é o mais difícil, né? Agora, é, que é o mais difícil, que agora vai entrar o CV13 e É, que, muda tudo, e tudo né? Porque se você parar um pouco... Então, perde a é vaga, que, né? É verdade. Entendeu? É, isso é real, então, né? Porque... CV13 é tudo novo, se o cara não se atualizar, novo, é não, é não rolar lugar. bem aí, você perde, né? Eu acho que vai dar uma mudada geral no jogo. Não, mas é, é parece é, que muda. É... Tem que mudar. Do CV11 pro 12, cara, foi quando um entraram é as, as máquinas de cerco. <risos> é. Absurdo, né, mano? É, você pula, bugou a mente. É, é entendeu? É, né? Ó, o Elvis Frediani falou lá na página do Clash of Clans, falou Essa voz de taquara Rachada é o Caetano? <risos> Sim, pô. Mandou um abraço Sim, pra né? você também. Deve ser seu brother eu conheço você. Como um é ah, tem o nome? É o Elvis. É. É. Elvis... É. Elvis... É. Peraí, deixa eu pegar sobre o sobrenome dele. Elvis Frediani. Ah, não conheço, mano. um salve não sei. Eu não conheci, o cara tá falando da minha voz. <risos> Deve ser um é. cara que gosta de você, pá. Vamos ver ataque do Gabriel Amoras. É. Ah, vamos ver. Tá aqui. usar também. Acho que ele pega tudo ali, mano. Tá ousadia. Pega, pega. Vai pegar, vai pegar. Ih, caveira é agora, agora. não, <risos> Nossa, <risos> é, não Agora não, vai... não pega mais não, Não, mas eu, o Adrien não tá na folha, não vai levar assim. Ih, rapaz. É. É, então. não, não Ix é não, vai ser não, não, difícil. Não dá não, dá não. Tá, não, tá não, fez. não. Tá vivo. Acabou que ele tá vendo. É. ele leva a rainha, talvez ele fechou. A rainha dá um trabalho, gente. Ih, agora, será que não vai atrapalhar a rainha ali, ó? Não, não. Não Não, não vai não, não. É não, não, não, não, não, não, vai derrubar a rainha. É, é, mas é um hit e é um balão que desce. É. Agora <risos> é uma vez. É tá difícil aqui, até compreendido, não. Não, mas tá certo. <risos> é. <Cê> sim, né? <risos> o Caetano e cara, é. comentário pessoal também é, da INTZ, eu acho assim, do, do, das, das das ligas, da dos ataques, das guerras que a gente tem visto de vocês. Você, a gente tem visto que tem sido o cara que tem mais executado diversas formações diferentes, cara. Você tem procurado isso mesmo, treinar? várias estratégias diferentes, porque... Então foi isso, rapaziada. Esse layout realmente tava mitando na live. O Caetano dando trabalho pra rapaziada que queria ganhar 500 gemas. Bom, mas não foi só esse layout que ele usou, não. Tem outros layouts também. Ele deixou tudo pra gente, então tá aqui na descrição o link pra você testar esses layouts. Bom, e aí, gostou do vídeo? Quer mais como esse? Se liga então, se inscreve no canal, deixa aquele like, comenta aí, hashtag CaetanoMito, que eu quero saber quem curtiu esse desafio das estrelas Então é isso, manos, tamo junto Não esquece do like, deixa, se inscreve aí no canal também Tamo junto, um abraço e falou. Fui!